Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer alguns unboxings. No caso, esses aqui já são as caixas vazias porque o universo decidiu me sacanear e eu perdi o início do vídeo. Então, né, essa introdução foi pro espaço. E nesse início eu fazia também o primeiro unboxing, que era justamente do livro Sem Ar da Jennifer Niven que eu recebi da editora seguinte. Além do livro eu recebi uma cartinha escrita pela própria Jennifer Niven em que ela fala um pouco mais sobre a história, ela fala um pouco sobre como foi vir para o Brasil em 2016 é, para a Bienal do livro de São Paulo, que inclusive eu entrevistei a autora, então aqui nas cards vai ter o link pra vocês verem lá essa entrevista, que é maravilhosa. Veio também um kit com lenço de papel, porque aparentemente essa daí é mais uma dessas histórias da de Jennifer Niven pra nós chorarmos. E também vieram três lápis, que são um de cada um dos três livros dela. Agora sim, vamos de fato para o unboxing, o vídeo original. A próxima caixinha que temos aqui é da editora Corvus, se eu não me engano. Então... Cadê o estilete? Vamos descobrir. No caso, eu acho que teve duas coisas que chegaram da Editora Corvus é, nesse mês. Então... Confesso que eu não sei exatamente qual é qual, então vai ser levemente surpresa. Acho que... Agora foi. Ok, foi. E... Eu amo isso aqui que eles fazem, que é colocar, tipo, um negocinho de álcool em gel pra gente higienizar as coisas. E aqui já dá pra saber qual é o livro. Que, no caso, é o grande deus Pan. Eu apoiei esse projeto no Catarse. Se eu não me engano, foi no final do ano passado. Eu acho essa capa muito, muito, muito linda. E... Confesso que talvez tenha sido isso que me fez apoiar o projeto. E aqui está o livrinho. E... Veio um embaladinho bonitinho. Vou aqui fazer isso com muita delicadeza para eu não estragar tudo. E veio aqui, então, nossas... Algumas coisitas, eu ia falar três, mas muitas coisas é, Veio um adesivo do, do livro Veio um marcador do próprio livro E o marcador da Corvus, agora eu tenho dois por causa do heroínas E eu amo esse marcador, ele é maravilhoso E isso aqui que, sério, pessoalmente é ainda mais bonito do que nas imagens que a editora tinha mandado É o pin dessa coleção E é um pin metalizado, se eu não me engano tem resina aqui dentro é um nome bonito que se dá, eu não faço a mínima ideia Mas é muito bonito, tipo, realmente é muito, muito bonito Inclusive maior do que eu tava imaginando É, no caso também tinha vindo o pôster, né Que eu mostrei ele pra vocês O livro é um pouquinho menor do que eu imaginava Mas eu já sabia que ele seria numa edição econômica Eu quero muito abrir Porque eu sei que dentro ele tem Coisas, né, tipo, ele é Ele é meio ilustrado dentro Então, ai, ah, aqui O livro, ele é numa edição econômica Então ele não tem orelha, mas isso né, já foi divulgado Porque a proposta desse livro, dessa coleção, na verdade É justamente ser um pouco mais acessível E ao longo da história tem várias ilustrações também O que eu amei Acho que talvez eu pegue um spoiler aqui, mas tudo bem E olha, muitas ilustrações, eu amei muito Eu quero muito, muito, muito, muito ler E aqui também diz que foi publicado originalmente em 1894 Até se tornar um clássico do horror que inspirou grandes nomes como Bram Stoker HP Lovecraft, Guilherme Del Toro e Stephen King, então assim, muito bom, já nasceu literalmente aclamado, no caso aqui no Brasil, né, renasceu aclamado. Vamos aproveitar então e abrir o outro livro da editora Corvos. esse daqui o correio quase que não me entregou, o correio fez duas tentativas, é, mas assim, em minha defesa, literalmente o cara tocava o interfone e não esperava nem um minuto. E aí não dava tempo de eu chegar no interfone, o cara já tinha ido embora. Mas enfim, por graça do destino, deu tudo certo. Peguei o negócio na terceira tentativa e está aqui. Também eu já sei qual é esse livro, principalmente porque tem uma etiqueta aqui na frente. Mas esse daqui, na verdade, não é para mim, e sim para um de vocês. Esse daqui, então, é uma edição de heroína. Olha esse kit maravilhoso que eu recebi da editora. Eu já tinha apoiado... Esse projeto no Catarse está até aqui. Inclusive esse daqui é o livro de maio do Ana Nulê, que é o meu projeto com a Ana Rosa lá no Instagram, em que a gente lê um livro por mês e fala sobre ele no... Instagram, e eu também sou parceiro da editora, então eu recebi mais uma versão. Só que dessa vez é com um kit muito diferente e muito especial. Eu apoiei o projeto bem no finalzinho, então eu não peguei todos os brindos, infelizmente. Mas dessa vez eu recebi, então eu estou muito feliz. E eu vou sortear esse livro que está lacrado para um de vocês, então já me segue lá no Instagram. Que assim que tiver mais informações eu vou soltar por lá. É no finalzinho agora do mês de maio, então fiquem de olho. Mas basicamente o que veio foi... Este marcador belíssimo também do Da, da Campanha do Catarse vieram três marcadores de outro livro também deles do, Das vilãs Que inclusive amei essa Ursula e essa Malévola Muito bom Veio também o Postal da Dandara Não sei exatamente se isso aqui é um imã Ou se é um porta-corpos Eu espero que isso aqui seja um porta copos Porque eu preciso muito de um porta copos Mas eu amei que é com a logo da, da Editora Corvus Mais um marcador maravilhoso do, do, da editora, que eu amo que, tipo, ele reluz, sabe? E, enfim, maravilhoso. veio também esse bottom, que se eu não me engano é dessa antologia das vilãs. E este marcador, que é em formato de... Corda? Não sei, elástico. Que é basicamente pra você colocar no livro assim... E aí você coloca na página que você parou e aí ele vai ficar lá marcando. Eu adorei essa ideia. Esse tinha sido então o um brinde que só realmente iria receber quem é, apoiou bem no início do projeto. Infelizmente eu não tinha conseguido. E como eu já falei, então, o livro e os marcadores eu vou sortear lá para vocês no Instagram. Então fiquem de olho. Indo para mais um projeto do Catarse. Nós temos um do Se Liga Editorial, que já está escrito aqui. E esse aqui eu acho que eu não preciso do estilete, porque é plástico, então dá... E esse aqui também foi um projeto que eu apoiei, se eu não me engano, no finalzinho do ano passado também. E ele é muito bonitinho. Olha, primeiro que este chaveiro, já dizendo, né, um pequeno spoiler de que é justamente da campanha do Vozes Trans. Mas o Se Liga Editorial faz vários projetos de financiamento coletivo em que se publicam histórias... É, de pessoas on voice, ou seja, pessoas que literalmente estão falando sobre suas próprias vivências E nesse caso aqui, vou com a tessura porque não, né, não tá indo E nesse caso aqui são algumas histórias de pessoas trans é, escritas por pessoas trans E aí ah, eu tô com muita dó de abrir isso aqui porque é tão, tá tão bem embalado E eu amei muito a capa também Tipo, essa capa aqui é maravilhosa E... Eu espero conseguir mostrar pra vocês, né, se, se o pacote quiser abrir, mas, ok, agora foi. É o primeiro projeto do Se Liga Editorial que eu apoiei enquanto ele estava acontecendo. E aqui estão os brindes, então, vamos primeiro para o livro. O livro, ele chegou numa parte do financiamento que teria verniz localizado e, tipo, ficou muito lindinho. Eu amei muito. Eu acho essa capa aqui maravilhosa A parte de trás também tem uma ilustração Que eu não sabia que tinha, então Uma surpresa A quarta capa do livro também é colorida Com uma, uma bandeira trans Ah, e aqui também é colorido Ai, que bonitinho Aqui dando também é colorido, aí é tudo colorido Até As mensagens do WhatsApp são coloridas Eu amei Ah e, aparentemente, tem ilustrações ao longo também. Ah, eu amei. Eu não sei, eu quero ficar olhando todas as ilustrações, mas eu não sei se eu quero realmente. Porque eu quero ser pego de surpresa enquanto eu estiver olhando. E aí, disse isso, continuo olhando. E veio também alguns brindes. É... Isso aqui é um adesivo. Veio um imã do Elliot, Elliot Page. Veio um panfletinho falando sobre a... O Campanha, né, do financiamento e agradecendo E falando pra seguir nas redes sociais Vou deixar aqui também as redes sociais pra vocês acompanharem Veio mais um Adesivo e dois Marcadores, eu amei, eu amo Esses marcadores transparentes que estão na moda agora Marcador já tradicional, né, daquele Modelo em que normalmente tem do próprio livro Indo agora para os dois últimos Que também são da Companhia das Letras Temos Né, vamos com calma aqui, vou tentar abrir Vamos com estilete E eu também já sei exatamente quais são, mas eu confesso que eu não sei qual é qual agora, porque as duas caixas são idênticas, no caso. Então, assim, realmente não sei qual é qual, então, minimamente vou pega pego de surpresa. E eu estou muito empolgado pra eles dois também. Eu, eu realmente estou, tipo, muito ferrado pra decidir qual vai ser a minha próxima leitura, que, inclusive, não está abrindo. Eu nem terminei de ler os livros que eu deveria ter lido no mês de maio e eu já estou pensando nas minhas leituras do mês de junho então assim complicadíssimo mas né tudo bem estou aqui tendo que arreganhar essa eita quase que cai tudo calma abriu e ok descobri qual é o livro tipo, no caso tá uma esse meu quarto e no caso é o destruidor de mundo eu tô muito muito muito empolgado eu fiz um vídeo aqui já no canal falando sobre o destruidor de mundos né tudo que a gente já sabia antes o livro ser lançado, sem spoiler nenhum E agora eu quero muito ler, porque Todo mundo que tá lendo tá adorando Muita gente do Booktube, inclusive, recebeu E eu fui vendo a repercussão das pessoas E como que as pessoas estavam lidando com isso E... né? Parece que tá realmente muito bom E além do livro, veio esse mapa Que eu achei muito bonitinho Que ele é frente e verso, e ele é num papel mais durinho Eu adorei que o mapa ele é menorzinho E eu vou conseguir, tipo, literalmente, colocar ele dentro do livro E ficar... Enquanto os personagens estiverem andando Eu vou poder, tipo, literalmente ver pra onde eles estão indo Sem ter que ficar virando a página E veio também esse marcador Que também é levemente transparente É... com aquela arte da capa E tá escrito Quando os heróis fracassam, quem deve é Empunhar a espada? E por último, mas não menos Importante, nós... Vamos para o último livro, que foi justamente o que chegou e o que ainda não foi lançado e que eu tô muito ansioso pra ler. Se foi realmente o livro que eu estou pensando, é de uma autora que eu li um livro dela, mas eu já amei muito o livro, então eu acho que realmente, tipo, vai ser incrível essa leitura. E eu recebi hoje de manhã um e-mail falando de que a gente iria receber esse livro e no mesmo dia eu recebi. E é exatamente esse livro, eu tô muito empolgado! É, então, O Malibu Renasce, da Taylor jenkins Reid é uma prova não antecipada, então, justamente pelo livro não ter sido lançado ainda, é, eles mandaram essa cópia é, antecipada, e eu amei a lombada, muito bonitinha. Essa daqui é muito provavelmente a versão não finalizada do livro, né, que quando algumas editoras mandam, é uma versão em que é pra, enfim, pessoas lerem antes do lançamento. É, pode ter alguns possíveis erros de digitação, de revisão, coisas assim Antes da bateria acabar, eu estava falando que eu já tinha lido O Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid E foi um dos melhores livros que eu li no ano passado É muito, muito, muito bom E eu espero que esse livro aqui seja tão surpreendente e tão incrível quanto aquele foi, e eu já vi que alguns personagens desse livro também aparecem aqui dentro, então eu quero muito saber como que isso acontece, e provavelmente esse daqui vai ser um dos primeiros livros que eu vou pegar para ler, assim que eu terminar de ler o que eu tô lendo, no caso, né, vamos, vamos com calma. Então, basicamente, esses aqui eram os cinco livros que eu recebi e que eu vou ler, o outro, né, que é o Heroínas, é, eu também recebi, mas no caso vai ser para sorteio, então não deixe de me seguir lá nas redes sociais, no caso, no Instagram, pra ficar de olho no sorteio. O Voz Estranho o Grande Deus Pan e o Malibu Renasce estão em pré-venda. Então, aqui na descrição vai ter o link pra vocês conferirem a compra desses. E, obviamente, os outros dois também vão ter o link aqui na descrição, caso você fique interessado em ler junto comigo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!